E aí, gente, assisti essa série, O Diabo em Ohio, que gostei, achei bem interessante, traz a Emily de Chanel, que é a irmã, sim, da Chloe de Chanel. Ela é muito famosa pela aquela série Bonds que ela fazia, que ela era uma investigadora, e aqui ela é uma psiquiatra que se encontra ali com uma coisa bem estranha. E aí, as coisas vão acontecendo, assim, bem devagarinho, mas é bem interessante a série, porque se trata de um culto satânico. Então, tem muito forte essa coisa da religião, do satanismo, e o plot é uma psiquiatra briga uma jovem que está fugindo de um culto misterioso, mas ela não percebe que esse gesto pode colocar a sua família em risco, porque sim, essa menina foi criada num culto satânico, boa coisa não vai sair disso, né? Mas é bem interessante, gostei muito da atuação dela nessa série, eu nunca tinha visto nada dela fora o Bones e achei bem legal.